Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, divulgou nesta semana os resultados da quarta etapa de testes rápidos da pesquisa sobre a prevalência da Covid-19 no estado. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, foi realizado em nove cidades gaúchas e teve como parceiras outras instituições de ensino superior. Entre elas está o FSM. Em Santa Maria, a pesquisa teve início em 11 de abril. Ela foi aplicada a cada 15 dias por um grupo que envolve 59 pesquisadores, entre alunos, professores e profissionais da área da saúde. Posso dizer que foi uma realização profissional, pessoal muito grande, fazer parte dessa pesquisa contribuir né, como profissional da saúde, de fato, como profissional da saúde, levando informações, levando orientações para as pessoas, podendo levar principalmente orientações onde, muitas vezes, essas informações não chegam de forma satisfatória. E como estudante de pós-graduação, é uma honra imensa fazer parte disso tudo, de uma pesquisa dessa relevância, poder mostrar, especialmente, né, como a ciência é importante e como ela pode atuar diretamente em benefícios né, para a sociedade. O total de pessoas entrevistadas e testadas na cidade chegou a 1961. A amostra da pesquisa foi aleatória. Em cada cidade foram sorteados 50 setores censitários pelo IBGE, em cada setor censitário foram sorteados 10 domicílios. Em cada domicílio, quando o entrevistador chegava na residência, sorteava um dos moradores da casa, para o qual era aplicado o teste rápido para o novo coronavírus e era feita uma breve entrevista. Uh, essa entrevista era feita por um aplicativo de celular o teste era fotografado, entrevista gravada, e enviado em tempo real para o FIPEL. Caso o teste fosse positivo, todas as pessoas da casa eh, também eh, tinham o teste rápido feito. Se a vigilância epidemiológica do município era comunicada e assumiam então, a partir daí a condução desses casos. O teste rápido para o novo coronavírus detecta uh, anticorpos que a pessoa tenha desenvolvido para o novo coronavírus. Isso quer dizer que se a pessoa teve o contato nos últimos, pelo menos, há sete dias uh, com o vírus. O estudo identificou a prevalência da doença por regiões o contingente de pessoas atingidas, a incidência de casos mais graves e até o grau de letalidade da doença. O Ministério da Saúde informou que vai aplicar a metodologia da pesquisa gaúcha em outros estados do país. Os dados da vigilância epidemiológica, mesmo que subestimados, mostram que a curva epidêmica está em ascensão. Isso quer dizer o quê? O número de casos e número de óbitos para o Rio Grande do Sul estão aumentando ainda. O mapeamento desses casos mostra que a, o vírus, a propagação do vírus, está aumentando e está se interiorizando. O Observatório em Saúde, que é um projeto aqui da universidade, da nossa universidade, uh, tem tentado mostrar isso de uma forma mais acessível para a sociedade. Quem quiser dar uma olhada está na página da universidade www.ufsm.br barra coronavírus observatório. O frio está chegando, as pessoas estão ficando mais aglomeradas em ambientes fechados. As doenças respiratórias são muito mais frequentes nessa época do ano, todos sabemos. O trato respiratório fica mais fragilizado por essas doenças. Esse somatório de coisas cria uma situação muito mais favorável, muito provavelmente ao novo coronavírus. Não é hora de relaxamento do isolamento social. Ainda não é hora, principalmente das medidas de proteção governamentais coletivas. Não temos remédio, não temos vacina. Para se pensar no relaxamento do isolamento social, é necessário que haja uma regressão da curva epidêmica redução do número de casos, e nós ainda não estamos nesse momento. Se não, não faz sentido nenhum, não faz sentido. A população precisa se dar conta que não há segurança em aglomerações nesse momento. Nenhum prefeito ou governador vai ser lembrado porque abriu o comércio, ou porque retornou às escolas, mas sim porque sua cidade ou seu estado teve um menor número de casos e um menor número de óbitos. Gente, quem chegou até aqui junto para se proteger e para proteger os outros, segura mais um pouco, aguenta mais um pouco para nós sairmos com mais segurança dessa epidemia.